Ah, comecei a gravar agora, galera, Pera aí. E aí galera do canal, aqui é o Zulbit, eu vim gravar mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como escolher uma facção. Vocês tem que vir aqui nesses cara. vai ter Santuário, Atlantis e Submundo. E tinha, tem uma facção neutra, mas eu não sei onde que ela fica. Ah, acho que é essa aqui, ó. É Mensageiros da Aliança. Mas não vamos pegar ela, vamos pegar... Cadê? Atlantis. A gente fez uma vaquia na, ba na guild. Para poder juntar os 500k de gold, agora você vem aqui e fala com esse cara. Aí, ó, juntar-se a Nessus é... de Atlantis. Aí. Não, essa aqui é de Hades. Que porra é né? essa? Ah, não. É. Devido a formação de Poseidon. Aí tá aqui, ó, 500k de gold, você junta essa a E. Juntou da facção de Atlantis, a fundação. Agora a gente é da facção de Atlantis, a nossa guild. E agora a gente vai tentar upar a base. Vou mostrar pra galera como que upa a base. Vamos lá para base de geral. Quem pode... É. Alguém pode falar pra galera no chat e ir pra base? Porque se escrever escrever, o barulho é bem alto, digitando. Pode falar pra galera entrar pra base. A gente poder upar a base. Vou colocar base no nível 3 e ensinar a galera como upar a base. Porque não adianta fazer a base e não saber upar. Ó, aqui, como deu o noite eu vou entregar a chance sobre o mundo. Beleza. Opa, ganhou impriminação porra, hein? Aqui é para quando vocês não fizeram a DG Submult, você vai entregar ali, que completa. Mas é bom você sempre fazer a DG que dá uma recompensa boa. Onde vocês vão vir? Aqui eu peguei uma chave do tempo, que é bom sempre. Aqui nessa gestura. Para ativar a quest, tem que estar tudo acima de 5.500. Já tudo, 5.500? Mas por que a gente não pode upar? Alguma coisa não tem upo ainda. Deixa eu ver aqui na base. Base. Está tudo upado, por que a gente não pode upar a base? A gente já passou do horário, é de terça a domingo, das 12 horas às 23 horas. A gente não pode upar mais a base. Aí. Só amanhã. Só amanhã, gente. Desculpa, deu fire LED nesse vídeo, gente. Ah, mas o negócio aí, é O Ah, gente, eu não sabia. Amanhã a gente upa a base pro nível 3. Vamos aqui doar o bagulho. Vou doar bronze, né? Ai, ai, ai, perdi de você. Desculpa, gente, eu achei que dava pra poupar base. perdi nada, você foi tá de é. atrás. É, é fomos um trollados. Hoje não dá pra poupar base. Vamos ver se dá pra gente fazer a 12 Casas, parte 4, que é a parte final. Deixa eu sair da APT. Quem sabe dá pra fazer tá essas 12 Casas, parte 4. Ah, Hoje a gente tem uma pessoa nova no, na guild. É. Aikinha. Aikinha que se fala. <risos> a Aikinha falando Ai, Pelo amor de Deus. <risos> Agora que eu vi tão que vocês estão gravando. O menino que me avisou aqui. <risos> a gente falou que tá gravando. Desculpa, eu não ouvi. Ah, ah meu Deus. Desculpa, Aikinha. <risos> ah, Jesus. Olha a galera tirando onda. Que que a gente ia gravar e... Tá gravando e não pode ir pois base. <risos> Pô, isso aqui foi uma vergonha, gente. Olha, eu vou postar pra vocês, mas pela motivação, porque o conteúdo é dos contos não da facção. E as facções, vocês vão poder dominar os territórios pra conseguir benefícios e matar os bons das facções. O que seria isso aí, aí, tá aqui, galera. ó. Poseidon aqui, ó. Mas também eu estamos... tô que vai fazer na base aí agora? Vai ativar alguma coisa aí? Ah não, não, cara. A gente ia ativar, mas hoje não pode ir pra base. Por que não foi? É lá? só de terça a domingo, das meio-dia às 23 horas. Sério? Sério. Segunda na UPA, por quê? Segunda não UPA. Não sei por quê. Segunda na UPA. Pô, mano. Que bom, porque eu ia perder o baú, cara. Ah. Oh, mas o negócio lá do, das facções, vocês manjam? Alguém manja com. A gente acabou facções? de se inscrever numa facção, amigo. Qual? Ah, de Poseidon. A gente é Poseidon. Então a gente tem que dominar a. Por que, que eu não tô escutando ele? A lá de Poseidon. A gente tem que dominar a de Poseidon. O que, que tá falando? Não tô ouvindo ninguém. É, então, fala pra ela, ela que a gente tá gravando. Eu não tô ouvindo. Eu, eu já tava querendo entrar no procedor mesmo, que eu era dragão marinho. Mas é. tem que pagar pra entrar ou não? Não, a guild tem que estar na guild e já tá na facção. Tem que estar na guild pra entrar na facção? Não, a guild já tá na facção. Ah, é que eu vi lá, tipo, parecia que tinha que pagar 500k de gold pra se inscrever. Mas é a guild. Pelo que eu saiba, é a ah, guild. só o líder paga? Só o líder paga. Deixa eu até confirmar pra não falar besteira. Foi uma boa pergunta que tu fez. Mas pelo eu, saio, eu acho que é só o líder que paga os 500k de gold. E a gente, pode, a gente pode mudar de facção a hora que quiser, mas demora 48 horas para entrar na facção. Deixa eu confirmar a pergunta aqui que tu me fez, porque senão eu já vou passar a informação errada no vídeo. Uhum. Ah, só o líder, só o líder que precisa ser, entendeu? Só ali, já tá bom. Tá falando com quem, Naito? Né? É... Gente... Tá falando com os Hobbit, o DixTix. Ah, onde? É... Posso é finalizar o vídeo, por favor? Que eu tô gravando. <risos> tá gravando ainda? <risos> tô gravando ainda, eu tô querendo finalizar o vídeo, mas o rapaz não deixa. Quem tá falando aqui? Eu não tô ouvindo ainda. Deixa eu tirar ela aqui dessa momentinha. Alguém explica pra ela, por favor, que eu tô gravando? Só pra eu fechar o vídeo. Oi... É... é. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Desculpa a desorganização, porque a gente como gravar ao vivo e já não tem muito como deixar tudo planejado, entendeu? E precisa da galera, para quem conhece o jogo, entendeu? E falou!